Essa é a região do Matopiba, importante fronteira agrícola entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E é aqui, em Luiz Eduardo Magalhães, cidade que nasceu com o agro, que acontece a Bahia Farm Show. E você é nosso convidado a conferir tudo que o agronegócio aqui do oeste da Bahia está trazendo para o Brasil. Portões abertos para uma expectativa de 70 mil pessoas. O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e também presidente da feira, Celestino Zanella, abriu oficialmente a Bahia Farm Show, destacando o potencial da região. E entregou uma placa a Luiz Pradela, ex-presidente da IBA e também agricultor, em nome de todos os agricultores somos sempre otimistas somos empreendedores somos pessoas que acreditam no futuro é, não tem nada demais no crescimento nós esperamos um crescimento em torno de 10% esse é o nosso meio de, é o nosso jeito de fazermos negócio nós acreditamos no que fazemos o bom desempenho da agricultura é termômetro para bons negócios na feira a safra de soja superou as expectativas com mais de 5 milhões de toneladas. Já no algodão, aumento da área plantada em 70% e projeção de colheita de mais de 1 milhão e meio de toneladas. Por isso, aqui o clima é de otimismo. Potencialidade também para a indústria têxtil, por exemplo, que é uma grande demanda nossa, e poder discutir com o governo, com todos, a condição de trazer mais energia para gerar muito mais irrigação à indústria. Então a Bahia Farm Show traz essa condição para todos nós, porque é nessa condição de agro no Brasil é que gera as grandes economias. Entre as novidades, a Ilha de Segurança, onde órgãos de segurança pública apresentam o um aparato usado na patrulha rural durante a Operação Safra e um novo espaço dedicado à agricultura familiar. São 41 expositores de todas as partes da Bahia. Mostra o nosso produto para grandes redes de supermercados, para mercados pequenos também e a gente faz grandes negócios aqui nesse, nesse local O volume projetado de negócios está em 2 bilhões de reais momento bom para o setor de máquinas e equipamentos que aproveitam a feira para trazerem os seus lançamentos São 200 expositores de 900 marcas Nesta vários lançamentos como este Trator Esteira e a projeção é de bons negócios. E isso mostra o nosso otimismo, porque você conseguir lançar todos esses produtos, quer dizer que você está otimista com a região, como sempre nós acreditamos na região. O Oeste da Bahia é a única região no Brasil que cresce a 15% ao ano. Isso é, essa região, ela puxa o crescimento da Bahia para cima. Isso é muito importante para nós baianos.